E aí, manos, hoje eu tô trazendo um vídeo de uma treta insana pra vocês, beleza? Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, porque a gente caçou um cara, um cara desaparecido, tá? Um cara que aparece e some, um cara muito esguio, um rato, e também a gente presenciou uma treta entre clãs ali E fiquem ligados aí pra vocês verem o que aconteceu, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar desse vídeo Já vai se inscrevendo no canal e deixando um comentário aqui do que achou é dessa play, beleza? Tamo junto e bom vídeo pra vocês! Eu Quantos? Eu vi um Eu não ficou por enquanto Matou? Não Qual Sim. lado? Qual lado, Correndo lá pra... Correram tu, tu machucou ele? Eu dei, dei Acho de que que é ele. Tô pegando as costas de vocês aqui Achei tá ah, ele. Cheio. Tô vendo, visualizei. Marca. Ele tá ali na frente. Marca, marca. Tá marca, ali, na marca. minha marcação, atrás do muro. Tô pode indo. Pode ter saído. Tô indo, eu ruxo, eu ruxo. Ah, passou lá, ó. Passou onde? Lá, Eu realmente não tô vendo tua tá marcação, velho. Que loucura. Vejo que tô fodido aqui por causa dos, dos zumbis. Vem, vem pra cá, vamos lá, né? vamos lá, pega, pega, vamos, vamos ter que flanquear ele. Ele tá nas tendas, Coyote, é isso? É, tava passou lá atrás das tendas. Não sei se tem mais de um. Eu achei que tem mais de um, hein? Eu tô fugido aqui por causa dos zumbi, não consigo sair. Pega a posição na casa. vou tentar te ajudar aí, Quem saiu, foi o Ed Curizado, temos que trocar de posição, peraí, eu vou pegar Ih. a negativa desse cara Não vai dar pra ficar aqui a gente já Não dá não Tentem, Tenta pegar uma posição de sniper, o eu acho que que é o melhor sniper do time Cara, eu tô fodido aqui pra sair O Magrinho, tu, consegue... tu tem condição de ajudar ele? Tá eu vi silêncio? um tequinho Ah, eu que dei um tequinho de pistola Tu ir... tem Beleza. condição de ajudar ele aí? Não, não, zumbis. aqui pessoal tá Tirei, aí, pirei, parece. Não, tirei, Eu tô... Eu tô bem pela esquerda aqui Que merda, perdi o silencio Mano, eu acho que esse cara tá perto ainda, cara A Alva tá me dizendo que ele tá perto Você... Você gente? Oi Lá em cima eu não dei um dedinho direito não, pai. Lá em cima a gente tu marcou aí? Não, onde é que eu tava, lembra? Não, não, lembra. Você eu não lembro Você tava lá que você falou que ia forquear e tudo? Tá, eu dei uma olhadinha lá e não, não tinha ninguém, não tinha ninguém mesmo Mas em de loot eu tô dizendo também Ah tá, lá não fui também Pra loot não fui, só fui por causa do É aquele peladinho, cara, que a gente viu as coisas no celeiro e tal, eu acho que cara... Ele tá com o loot de bosta, tá ligado? Aí ele é vindo. De... Peraí. Peraí. tá aqui, tá aqui, tá aqui. Marquei. Não sei onde ele tá agora. Ele tá no meio do mato, mano. Mochilinha, mochilinha azul. Matei. Matei. Aí, caro. Falei que ele tava perto. Boa, porra. Tá na arma, é minha. Caralho, ele me Eu vou pegar comida aqui, desculpa. Zumbi, zumbi, dele. zumbi. Oh. Tá gurizada, peraí, peraí, um só, um só, um só luteia. Depois a gente vê o fogo, um só luteia. vamos vamos vamos proteger ah, o Koyote, vamos proteger o Koyote. Ele tava de M16 dor... gurizada, tá louco? Olha, Vocês tão doido? arma boa ali, mano, que eu vi uma arma boa Caralho, ali. Caralho, cara, ele tava junto comigo no mato, gurizada, ele tava junto comigo, do meu lado parado. Ele pensou igual eu, tá ligado? Caralho, cara, que cagaço também quando eu vi aquele bagulho azul no meio da árvore, tá ligado? <risos> tomei um cagaço da porra, velho. Foi igual quando eu te matei, ô Magui. Pegaram as Depois armas meio... tudo dele? Não, eu não peguei, ah. eu não fui lá ainda, tá ligado? Depois. Eu hein, só, um pouco de eu de só cima, matei viu? ele e ia sair vazário. Boa, caroto, chegou demais. Zumbindo daí, zumbindo daí. Não, zumbi zumbi ah, não, sim, sim, sim. sim. Vou, vou puxar tudo. Uiu. Aí, beleza. Silenciado aqui, quem? É ele. Beleza. Gurizada, eu acho que a gente só vaza agora. Já estamos no loot de novo. Eu é tenho que claro pegar que o, o, o loot dele, mano. Pega o loot dele, não consigo. Tá, eu vou lá então, Koyori. Deixa ele puxando aqui os zumbis e vou lá. Puxa pro ah, meio do mar, é. cara. Também tem muitos zumbi mano. Vou tentar trancar todos eles. Cara, pera aí, deixa eu pensar aqui o que, que eu vou fazer, cara... Mas um né? eu atrás de você aí, talvez ele vá atrás de você. Tá, pera aí, pera aí, uma mozinha aqui... Ah, Garizada, é deixei bem... um M16 aqui pro Magrin que ele tá, eu me lembro que ele tava precisando, e eu vou pegar essa mozinha, tá? Agora eu vou ver se eu tenho espaço, porque eu tô cheio de coisa aqui. Opa! É Eita, tu? É Magrin. Beleza, tô levando essa mochila lá pra minha mochila. Vou deixar a mochila dele aqui junto com a mim, então. Vai ser isso aí que eu vou fazer. Nesse momento aí, mano, eu fiz uma cagada. Eu deixei loot dentro de uma mochila destruída, velho. Meu Deus, fui muito pateto. Mas é isso aí. Sei. Acontece. Às vezes a gente na afobação ali e faz coisa errada. Cara, esse cara era muito rato, mano. Eu juro que pra vocês, eu não ouvi. Ele deveria estar tá ali onde ele estava há muito tempo. Eu não sei, mano. Eu sei que a gente está correndo, tá? Correndo aqui na poder. Eu tô correndo em zigue e não sei nem o que. Pá, que... a mochila do cara sumiu, gurizada. Com... É, com tava restart. destruída. Com restart. Destruída, some. Tá e vai eu no ITC também, gurizada. Temos que It achar tem um lugar ativo, pra passar a é. noite, eu também. Eu também. Tá merda, mano, temos que achar um lugar pra passar a noite. Tem aquela daqui? Aqui, não, lá, okay, lá ó, tá aberto, pra... tá aberto, tá aberto. <risos> Vocês estão aqui? Nossa, eu, tenho eu, eu tô em cima. Eu tô tô que é Ah, vou subir também, peraí. aí vou subir também. Eu vou fazer o mesmo também. Não, vou ficar aqui não, mano. Por onde que sobe? Aqui nem me lembro. Ah, atrás do prédio. Eu consegui uma mira boa de longe. Usa uso na minha M16. M16 não? <risos> M4. Eu Não eu te falei. Nossa, mas do mato ali dá pros caras nos sniper aqui, mano. Tá, tem magrão aqui. Tira em severo grade. Não, agora é... Eu adoro a noite, e a temperatura vai cair pra caralho. É verdade. Que é bem. Pode ser a headcount é. ou o leproso? Dá, dá pra quê? A headcount skin. A <risos> headcount é até <risos> teu sino aqui no mim. Nossa, cara, pensei ter ouvido aqui alguma coisa, acho que é o zumbi andando na volta. Tem magrão no mato, mano. Não sabe. Porque dá pra ouvir o passinho, assim, eu não sei se é zumbi andando, eu não consigo ver, tá ligado? Aí ó. Ha! ó. Dom MRT foi morto pro... pro... Ah, li, os lixos estão aqui. Os estão uhum. aqui, cara. Tipo... Cara, não era difícil, bom cara. ficar todo mundo aqui em cima. Aham, uhum, é porque... Ó, vou te dizer. Se os caras não verem a gente, vamos ficar quietos, tá? Eu tô silenciado, eu vou matar um de cada vez Eu acho que não, cara, porque tu vai entregar a posição que eles vão tentar jogar granada Não Nossa. cara, pera aí, eu acho que eles vendo a gente Não, não, eu vi passando lá atrás, ah, tá passando lá atrás Lá na marcação do Magrin, na mão Tá quase amanhecendo já, Grosso <risos> <risos> Nossa! saco lá atrás Tá ali, tá ali, eu tô vendo o cara não, não, se, seu não, cruzado. Se, não se intromete, não se intromete. Não deixa... se intromete, é. Deixa, não deixa, não, de não de tem ser. nem como, o scope não tem. Não tem, não tem porra, não. <risos> o problema é uma grintucina velho. Espirrando. Com certeza vai escutar Não, ele passou lá atrás. Tá, quem que matou 500? Ele foi tá passando o... lá, ó. Os lixos mataram a MRT? Foi. É, não, não lugar de bosta pra passar a noite, hein, vou te falar, <risos> bem real Não, é, não tinha que ficar todo mundo aqui não, mas... Se tem alguém ali dentro da casinha, eu não acho que se fosse abrir a casinha, levanta as notícias na epavelha O Ed. Ed O Ed O Ed Nossa, espirrando pra caralho <risos> O espirro D vai entregar a gente Vai O Spear D ah, Magritte, Fudeu, <risos> Mano, Não, Pior que, que, que, que... que a doença não passa não, cara, eu já tomamos 10 com o primeiro <risos> O cara é leproso, velho. Vou fazer uma caminhada aí pra melhorar essa imunidade aí, velho. Tô um fone desse cara, seja horrível. Eu não tenho me escutado. É, porque do jeito que você tá mexendo em teu sino aí. Você ficar quieto que o peixe não se mexe. Mas eu não tô escutando ele, cara. Eu não tô escutando ele daqui. É importante. Nossa. Mike, o Mike drogado e tá o Taider bicho. Mike drogado, é. Peraí, então tá ele tal. morreu? Não, o Mike é drogado mata Ah, tô tirando aqui na árvore aqui em mim. Não, não, não, não você não. Ele tá lá, ele tá lá, eu tô vendo o Nossa, tá eu tô vendo o pressão. Não é em mim, cara, porque bateu o um tiro aqui, mano. Meu caralho na cagada, não. mano. Mano, eu tô vendo esse Porra, velho, eu não tô vendo nada, cara. Que merda, que merda. <risos> vocês estão vendo os tiros? Eu tô vendo, mas eu tô vendo os clarão de lado pro outro. Mano, sabe que é o pior? Caralho. É tanto Cara, deixa ali. esses caras se matar, a gente fica só com a sobra, cara. Quando tiver dois MRT ou dois lixos aí sobrando, aí a gente chama é esses caras De tanto lugar que poderia ter treta, ah. lá na frente, lá do outro lado, é. a gente tá bem na nossa aberta. Nossa, nossa ah, já vi os caras. Nossa, tá na nossa aberta mesmo. Ó. Oh. Oh. Passo. Tá ah, matando, o note eu, eu deixei ele de se matar Eu preciso mirar na direção que ele me viu. tem que dar um tiro Mano, um pouco. se eu te falar que tá acontecendo guerra Dali <risos> Pra cá Ah, é justamente <risos> nessa mim. posição que a é guerra <risos> Pra lá <risos> Ah, o zumbi correndo aqui ó. Tá indo pra minha marcação Tá, eu vou ter que me virar aqui Porque eu tô com a cabeça exposta aqui, eu acho eu Acho que eu vou ter que me mexer é. Cara, aqui é, é o seguinte, ele vai, ele, ele, tá morrendo de sede, cara, ele vai ter que sair, tá ligado? ele não tem escolha Tira a esquerda É, na marcação do Magrim É, na marcação do Magrim Tá ali? É Caralho, certo Magrim, talvez as únicas duas opções, ó, o plano que eu, que eu imaginei, tá, vai ter que ser, vai ter que ser o jeito O Magrim vai ter que descer e ruxar nos caras e eu e o Coet vão ter que dar cover aqui em cima, aqui, tá, ligado? vai ter que ser porque, cara, você precisa... tá, querendo... tá querendo me dispensar? Não, cara, Porque eu tô tu precisa beber água com o Se tu beber Mas água é aqui em cima, tu vai matar é todo difícil. mundo. Tu vai matar todo mundo, cara, se tu ficar aqui em cima. Cara, eu, eu acho que. Vocês querem uma uma melhor melhor que essa cara? Eu Opa, acho que eles é exatamente da ter... minha marcação. Ó, oh, eu tô percebendo uma coisa: eles estão tudo na mata. Pelo uhum. posicionado no vídeo, a gente tem possibilidade de meter o pé. Meter o pé pro dentro, né? Aham. Uhum. Eu concordo, eu acho uma boa ideia, inclusive. Acho a gente meter o pé. Claro que sim, mano. Tá, tá mano, destacando tá a treta riscado. aqui. É, cara, tem dois plugues, tá mano. A gente veio aqui só pra lutear enxofre pra fazer C4. A gente já tá se estendendo demais. <risos> <risos> meu objetivo agora é sair vivo, mano. É só isso. Dá tá valor tá meu em... personagem, tá ligado? A gente tá em três. O cara tá mais de cinco. cada um. É mano não vai ah, dar ele já usou o mano é muito não dá, não vai dar não vai dar não vai dar o oh, Coyote então vai desce um de vocês e eu e eu vou descer logo em seguida não, é desce um eu desço logo em seguida a gente pega uma posição lá na frente e a gente chama o Coyote vem vem vem vem vem vem vem não, não tô indo tô indo calma calma tô gravando muito cara tá tô indo aí tô indo aí tô indo aí Nossa, um monte de cogumelo aqui. Aparentemente ninguém aqui dentro, tá? É, eu vi, ver, eu verifiquei antes. Eu tô achando que aquele cara com arma nas costas, lembra? Uhum. Ah, esse que dava pra ter tirado? Acho que uhum. foi ele que saiu daqui de dentro. Eu também acho. Bom, manos, e no final das contas, depois de tudo isso aí que a gente passou, a gente conseguiu voltar pra casa em segurança e levar o loot, tá ligado? Comenta aí embaixo o que, que vocês acharam. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!